Olá para você que é jovem há mais ou menos tempo. O meu nome é Matheus e está começando o Ié yeah Drops. O Ié yeah Drops é um novo quadro do IE yeah, que tem o objetivo de esclarecer dúvidas de várias temáticas do Espiritismo com vídeos curtos e bem diretos. Drops é uma bala, um pedaço, uma pitadinha. Isso mesmo, pitadinha de informação. E esse é o grandioso objetivo do Yeah Drops. O tema de hoje é espiritês. Não que exista de fato espiritês, mas aquelas palavras que nós sempre vemos nas obras espíritas, escutamos em algumas palestras e que às vezes realmente não entendemos o que elas significam. Então hoje trataremos de duas palavras. Uma é burilamento e a outra é... Terra Cidade? Vamos lá. Uma das palavras que nós escutamos com uma certa frequência é a palavra burilamento. E o que será que burilamento pode significar? Vamos ver uma aplicação dela em alguma frase. Aceita-te como és, e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. A palavra burilamento significa gravar, lapidar, escrever, mas nessa frase se aplica o significado de aperfeiçoamento, de aprimoramento. A próxima palavra é a palavra erraticidade, mas o que será que significa erraticidade? Será que significa errado, errôneo ou coisa do tipo? Escutamos muito as expressões espírito errante, espírito na erraticidade, estado de erraticidade, mas será que por conta de semelhança de palavras? Realmente isso significa que é o espírito que está em erro? Não! Erraticidade não significa erro. Erraticidade significa caminhante, errante, andante, livre. Então esse é o estado do espírito quando se encontra desencarnado. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Yeah Drops. Se você conhece mais algumas palavras desse tal de espiritês, comente aqui embaixo e vamos fazer uma breve brincadeira com esse tipo de palavras e seus reais significados. Lembre-se de comentar e participar do canal. É isso aí, galera. Valeu! Yeah!